O meu esposo, eu só tenho que agradecer, porque ele tinha bruxismo, né? Uhum. Inclusive, no dedão dele, nos dois dedão, no lugar lá que o senhor manda massagear, tinha uhum. tipo, era como se fosse uma pontinha de alguma coisa. Já sumiu tudo. Que bom, que bom. Não tem mais o caroço. E ele tá... Dorme bem agora, uhum. não tá mais sentindo os mesmos sintomas. seja bem-vinda e aí tá aproveitando bem as férias merecidas é. né começou ontem né amanheceu aqui ainda vou para a praia hoje vamos ver como está para ver se o mar está salgado vamos ver lá como que está ah, que bom então professor eu quero ser bem rápida eu já estou fazendo umas umas massagens mais na, na, na minha família professor que está ah. todo mundo mais Urgente mesmo. Tem irmãos que estão tá com depressão, cunhada, porque o pai tem Alzheimer, né? E aí então, mas aqui na minha cidade, eu só não fui ainda, porque na hora que eu preparo sair choveu, né? Aí não deu para ir. Uhum. Mas eu queria perguntar: eu tenho um cunhado uhum. e o braço dele esquerdo, ele só tem, acho que um, um nervo, não sei se é tendão, que fala do braço. Hum. Ele sente muita dor. Será que a massagem vai ajudar? Porque vai, vai. Vai, vai. eu sei que vai, né? Mas eu queria saber como que eu vou proceder. Só tem um nervo só. Tá. Tudo bem. Vai lá e faz. Vai lá e faz a massagem. A área do braço é nessa região aqui, ó. Tá? A área do braço é por aqui. Aqui é ombro. Aqui é braço. Faz a massagem, certamente vai ajudar. Ora, hum. então se ele está com um probleminha no braço, obviamente você não vai fazer só a área do braço. Você precisa uhum. também fazer a área do ombro. Fazer tudo, tudo, tudo e até a parte da mão. que você vai fazer pegando aqui no desde o ombro, eu recomendo você, pegue desde o ombro e venha até aqui na região da mão. Assim você vai trabalhar todo o membro. ok? Certamente você vai ter grandes melhoras. Então Eu fiz na minha cunhada e na panturrilha dela uma cunhada e uma ex-cunhada. A panturrilha dela parecia que estava cheio de carocinhos assim, mas bastante mesmo, né? Uhum. Só que antes eu perguntei para elas se elas tinham pedra na vesícula. Elas não sabem, né? Eu falei, então vocês caçam meio de fazer uns exames para saber porque geralmente se tá... vai ter, né, professor? Porque então, segura aí, é... segura, segura, segura, segura, segura. Espera um pouquinho. Nós não damos diagnóstico para ninguém. Uhum. A Gente, não se atreve, não me atrevo e eu não estimulo meus alunos e minhas alunas a ficarem dando diagnóstico de nada, porque eu não tenho como, não sou médico, não tenho capacidade, não tenho autoridade para isso, uhum. não tenho. É, nem autoridade para suscitar que isso exista no cliente. Sim. Entendeu? A gente tem que é. se colocar como terapeuta. Nós somos terapeuta dos pés. A gente é reflexologista, reflexo terapeuta podal. Então, nos pés, eu trabalho aquilo que o cliente meu me traz. Posso é. recomendar para o meu cliente algum cuidado a mais, mas eu não vou ficar suscitando, falando, falando, falando. Porque aí vai a cliente lá no médico, ela vai falar, Sim. mas quem falou para você que você tinha pedra na vesícula? Ah, foi a pessoa tal. Mas como assim? Quem é ela? Uhum. Então, a gente, ó, não fala. Ah, tá. Não temos conhecimento para isso. Não temos autoridade para isso. Sim. Tá. Então tá. Bem, pra você Então tá Então eram essas coisas, esses dois Assuntos e no meu esposo No meu filho O meu esposo eu só tenho que Agradecer porque ele tinha Bruxismo né hum. Inclusive no dedão dele Nos dois dedão no lugar lá Que o senhor manda massagear Tinha tipo Era como se fosse uma pontinha de alguma coisa Já sumiu tudo que bom, que bom. Não tem mais o Caroço e ele tá dorme bem agora, não está mais sentindo os mesmos sintomas. então ele por tinha... enquanto eu só tô na minha família. Ótimo. Ele tinha insônia, é isso? E tem insônia, é muito agitado, nervoso. Ele tinha ou ainda tem? Não, a insônia tá boa agora, ele tá bom, dormindo até bem demais. <risos> Dormindo até demais agora. Ele. Ele era assim: a gente, quando. Até para viajar daqui na casa da minha irmã, que dá uns 100 quilômetros, ele não dormia à noite. Ele ficava uhum. agitado. Uhum. E aquilo lá me incomodava, porque ele não dormia, não deixava eu dormir. Sim. Aí, agora ele está dormindo super bem. Que bom, parabéns. No comecinho, você começou a falar sobre depressão. Tem alguma coisa que eu não escutei direito? É o meu irmão e uhum. a minha cunhada, eles cuidam do é, pai dela né, e sogro. Uhum. Ele estão tá numa situação que, olha, está difícil demais os dois. Aí o meu irmão não queria. Ele falou assim, ah, eu não acredito nisso. E a minha cunhada no cantinho ali eu olhava para ela, acho que aquela vontade dela, faz logo em mim, faz logo em mim. Uhum. Aí ele ia viajar, porque ele é, uhum. está aposentado, mas faz umas viagens, sempre leva as pessoas. Aí ele pegou, eu, aí eu lembrei, falei assim, aí ele ficou lá meio questionando, falei, ah, meu irmão, não tá doendo, né? Quando tiver doendo, aí você vai procurar ajuda. Aí parece que ele entra, sabe? Entendeu. Aí meio coisa assim, meio sem jeito. Aí o meu esposo pegou e estava do lado e falou assim, é, vocês estão achando às vezes que esse curso que ela está fazendo é um curso em barrela? Mas eu paguei o curso dela tal assim, falou o valor. Aí parece que ele... Aí eu fico imaginando, professor, Ah, eu não sou assim. Eu, quando uma pessoa vem, eu tenho que ser humilde mais, o máximo possível, mais dói, né? Uhum. Mas aí eu relaxei, é meu irmão, né? Uhum. Aí ele acabou aceitando fazer a massagem. Já saiu dali num ânimo Olha, E eu espero que bem. amanhã Quando ele chegar de viagem Acho que ele vai estar tá bem Porque a minha cunhada não estava nem andando direito Já saiu, já começou a andar Já estava andando retinha Ela estava andando encurvada Ela tem problema no joelho Ela tem um pezinho já mais Já bem, já Falta de cuidado um pouco Mas agora eu senti que ela Deu até, ela é muito Torrona, minha cunhada Uhum. A gente conhece já há muitos anos, né? Eu já conheço já o jeito dela, né? Sim. E ela, ela, aí eu perguntei para ela, e aí, como é que você está se sentindo? Porque ela falou, nossa, estou bem. Ela não conseguia nem mexer a perna por causa do joelho. Uhum. Mas eu saí de lá muito contente. Falei: Ah, não, se eu conseguir, pelo menos, ajudar a minha família agora no começo, eu sei que eu vou. Já estou capacitada para ajudar as pessoas ah, sim. Marilha, Mas eu só tenho que agradecer, professor Porque o senhor falando a respeito do ciclo E eu observando o meu pé Que eu estou fazendo o MAD, né? Uhum. Observando o meu pé, eu falei Ah, meu dedinho está mostrando ali Que eu preciso ter umas mudanças na minha vida <risos> é Porque eu, eu, eu, eu gosto muito de observar as coisas Principalmente a natureza Uhum. Observar o tempo, os pássaros Eu gosto de estar sempre observando E foi muito... E a minha irmã tá tão contente Ela falou, olha, eu... Eu... minha irmã tá tão contente Que até ela já tá querendo Fazer umas mudanças na vida dela Que bom, que bom Ela trabalha... Ela... ela fez um curso de medicina alternativa Já faz muitos anos, né? Mas nunca pôs em prática Sim. Por causa desse negócio de igrejas As pessoas fizeram... Um... Uma lavagem, porque eu falo assim na cabeça das pessoas Ela tinha medo é. Aí agora ela quer pôr em prática Ela falou, olha, eu... não, eu vou ter que fazer igual a você E uhum. eu uhum. só tenho que agradecer professor Porque o senhor vem na hora certa, no tempo certo que E bom. tá mudando a vida de muitas pessoas Nossa vida mudou muito Que bom, fico muito feliz De estar aí colaborando de alguma forma com vocês, né? Eu só tenho que agradecer ao universo por ter colocado o senhor na nossa vida na hora certa. Foi? Bom. Eu sempre vou falar, foi na hora certa. Eu só tenho que agradecer muito ao, ao Criador por tudo, por ter preparado, professor. Eu vou dar a oportunidade, se eu for falar. Se eu for perguntar, professor, é tanta coisa que a gente quer saber. <risos> eu, aos poucos a gente vai, vai perguntando. Marilda, obrigado do seu carinho, da sua participação. Eu que agradeço. Que bom que você está conseguindo aí ajudar seus parentes, seus amigos. Muito sucesso para você, tá bom? Obrigada, professor. O senhor também, obrigado. muito feliz. Obrigado. Muito sucesso. Por semana. Tem semana uhum. que é mais, tem semana que dá uns 700. É por aí. Então, né? Vamos pegar na média de 800? Uhum. Oito vezes. Ah, o mês tem quatro semanas, né? Isso. Oito vezes quatro dá 32. É isso? Sim, senhor. Então quer dizer que os números para lá, pontinho para cá, vírgula para lá. Hoje você está colocando no seu bolso R$ reais. É isso? isso é, é porque bom? Eu, eu falo que não é quatro, porque tem alguns, assim, que, por exemplo, tem dia que eu faço um voluntário, é, eu Sim. coloco assim no Face, quem divulgar, compartilhar, é, eu dou uma sessão, né, eu sorteio uma sessão, uhum. porque as pessoas vão estar conhecendo meu trabalho, né? Vão estar compartilhando meu trabalho e vão estar... Quem for sorteado vai estar recebendo esse presente, né, professor? E esses um, já faz mais, mais dois. Tem casas é que... que eu cuido de cinco pessoas, professor. Ah, muito bom. É a estratégia da cortesia, né? É a estratégia da cortesia. Você dá uma cortesia, faz um, um agrado e tal. Você está de parabéns, né? Começou com a gente no mês de julho e já tá fazendo 3.200 por mês, tá bom, Rosana? Tá ótimo, tô feliz, <risos> vendo realizações. Tem gente que chega a chorar na sala, professor. Tinha uma moça que não conseguia mais mexer o braço assim, que nem ela falou assim, fica difícil para escovar um dente, até para se limpar, né? Quando ela uhum. conseguiu pôr o braço para trás, assim, a lágrima corre, professor. E daí, né? A gente tem que ser forte, senão a gente... Forte. <risos> Ó, depois, eu vou contar um segredinho, vou contar um segredinho pra você. Não conta pra ninguém, tá? Só pra você. Tá pra... <risos> e, pra quem, né? e pra quem tá aqui no Instagram. Eu lá no meu começo, há anos atrás, quando eu comecei, eu não, eu não resistia. Eu chorava junto com o cliente. Tá? Hum. Então, com o passar do tempo, não é que a gente fica insensível, não é isso. A gente se sente sensível com o cliente, mas a gente cria tanta segurança, tanto domínio sobre aquilo que a gente faz, a gente entende o momento do cliente quando ele está chorando até de alegria e a gente fica, a gente fica contente junto hoje sem chorar. Às vezes eu me seguro, né? Eu me seguro, hoje eu consigo controlar. Antigamente eu não conseguia controlar, não. Antigamente eu chorava junto. Ah, com mas eu fala assim: nossa, seu olho está brilhando! Está <risos> brilhando. Fala, é felicidade, gente. É Tem felicidade, muita felicidade, É, felicidade. Ah, já, Bem, então. é muito, muito gratificante, sabe? Num curso que eu tinha feito tinha reflexologia, sabe? mas não tinha aquela pitada de amor que o senhor ponha, sabe? E uhum. quando eu encontrei o senhor lá, que eu falei, não, é, tô no lugar certo, vou fazer, uhum. no dia até que eu fiz as primeiras aulas com o senhor, é, antes de fazer o curso, faz a maratona, eu falei, ah, meu Deus, eu tô sem dinheiro essa semana, o que é que eu faço? O professor tá falando que essa semana, sabe? Porque eu tava fazendo só umas macarrinhas, umas coisinhas ainda, né? Uhum. Aí eu falei, meu Deus, meu Deus Aí o senhor falou assim, vamos abrir boleto pra... <risos> Vamos lá, já paguei os três cursos, paguei tudo Agora sim Tô com a marca, tô com a minha cadeira Agora eu vou comprar minha poltrona, que eu tô usando no sofá ainda Que eu uso na minha sala uhum. Mas aquele lugarzinho do comércio que tá ali guardadinho, professor já está tudo aqui, como eu vou fazer? Bem aconchegante. Nossa, que legal. Que bacana. Meu marido Zé... é pedreiro, já vai fazer lá, por logo, logo. Que legal. Adorei ah, tá. falar com você, poder falar com você o dia inteiro, mas você tem cliente. Eu tenho estrada, né? Eu vou terminar agora. Lá pelas nove horas eu estou na estrada, estou indo para o Batuba, ficar uns dias lá. É. E agora, em novembro, do dia 7 ao dia 10 de novembro, eu vou promover uma maratona. Eu acho que você me conheceu numa maratona. Isso, professor. O que você diria para as pessoas que, que estão aí buscando algo, sabendo que vai ter uma maratona do dia 7 ao dia 10 de novembro? Não pode perder, né, professor? O senhor é a luz nossa, do nosso caminho, vamos seguir. <risos> vamos uhum. seguir. Né? Pega o carregador droga, a mãe, fica cuidando tá E vamos seguir. É muito bom, estoureada, sabe? É, vendo muito, muitos resultados. Isso é muito importante, sabe? Uhum. É, eu preciso sim trabalhar, preciso ganhar. Mas eu também... É, eu era uma pessoa já que eu servia na igreja, já ajudava de todas as formas, né? É, fazia parte do grupo de oração que a gente... Pelas pessoas. E hoje eu estou podendo uhum. acolher aquelas pessoas de uma forma especial, né? Cada uma naquele momentinho dela. Eu falo, esquece tudo lá fora. Uhum. Agora esse é o momento, né? Esse é o momento. E deixa oh, eu menina, falar. Você tem, um, eu... você tem um... Você tem um jeitinho especial para terapeuta. Você tem, um... é. você tem um serimpimpim aí de terapeuta. É, professor, obrigado. Muito Maravilha. feliz. Rosana, vai trabalhar, menina. Vai trabalhar. É, vamos trabalhar. Vamos aliviar é, essas isso. dores. Isso. Tá. E, e mantenha Eu a gente vou... informado, tá? Quero saber mais tá. de você. Se um dia vim para a fartura, chega em casa. Você, tá Você é Eu estou na divisa do. Eu sou do Estado de São Paulo, divisa do Paraná. A ponte de... É, a divisão nossa. Tá logo? <risos> tá Rosana, um abraço, um beijo carinhoso, Tudo de bom. Você. Muito feliz em falar com você. Assim, quando eu conseguir minha sala, a gente vai se falar de novo. Vamos Ótimo, apresentar você. ela. Tá muito bom? Legal. Então, Tô de, Valeu. Valeu. Tô de bom. Valeu. Tchau, tchau.